Olá meu amigo, tudo bem com você? Beleza, prazer, meu nome é Gerson e eu venho através desse vídeo aqui trazer a minha experiência, o meu depoimento sobre o gel, aquilo que eu passei, né, e eu venho fazer esse rápido vídeo aqui porque quando eu estava precisando, eu não encontrei, é, assim, um vídeo que falasse como que é, como que funciona, né, se funciona mesmo ou não, então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui trazer informações para você, para que você também não seja enganado, é, porque tem várias pegadinhas aqui na internet, e se você não tiver a informação certa, você tem a 80% de chance de estar tá caindo numa pegadinha aí achando que está adquirindo um produto de qualidade. Tá ok? Então vamos lá. É, eu tenho aí, eu trabalho à noite, eu tenho um, um comércio de lanche à noite. Então, para quem não sabe, ou talvez você até se identifique com a minha história, é, a gente que trabalha à noite, a gente sabe como que é, né? Geralmente a gente vai dormir lá por 3, 4 horas da manhã. E quando a gente dorme, a gente acorda no outro dia lá por meio-dia, uma hora, porque a gente quer se cansar. Logo depois a gente tem que ir para os atacadistas na correria do dia a dia. Então, assim, nosso desempenho, né? A gente sempre está cansado da correria. Eu tô gravando esse vídeo rápido aqui no meio da tarde. Então a gente sempre está cansado nessa correria. E acaba sobrando pouco, pouco tempo para a gente ter um, um tempo de prazer ali com a nossa esposa. É, é meio dificultoso, entendeu? E sempre quando a gente vai ter, vai fazer alguma relação, a gente está cansado. tá com, com baixa disposição. E eu tava tendo esse problema, com o problema de ejaculação precoce. E eu também sempre tive vontade de ter um pênis maior, entendeu? Um pênis mais grosso para poder satisfazer melhor a minha esposa. Desde a minha adolescência aí, eu sofro com isso e minha esposa assim nunca reclamou, mas eu sei que eu poderia ser melhor ainda para ela, entendeu? Então assim eu, que, é, eu queria ter um pênis maior, mais grosso, então eu fui atrás da solução, entendeu? E eu encontrei o Lip de Gel e eu pesquisei bastante. Um amigo meu me indicou, é, ele fez a indicação e eu fui pesquisar na internet as informações dele, pra que, que servia, como é que funcionava. Meu amigo disse que usou, que valia a pena. E eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, né? Com certeza, gastar meu dinheiro não é barato, mas só que, tipo assim, com certeza, perto de uma cirurgia, ele é muito mais em conta muito, muito, muito mais em conta mesmo. Eu fui averiguar a cirurgia e aí é torno de 15 mil reais. Então não é fácil, entendeu? E desculpa o barulho. Estou gravando aqui em casa Então pode ser que tá passando o carro e toda hora vocês consigam ouvir aí o barulho que está passando Mas então, gente, assim Vamos direto ao ponto é, Eu comprei o produto O produto chegou certinho na minha casa Chegou discreto porque eu não queria que minha esposa soubesse é, Comprei ele direto na internet Chegou na minha casa tranquilo Chegou em 7 dias Ele dá um tempo aí de 5 a 10 dias Chegou aqui para Mato Grosso do Sul em 7 dias Então chegou tudo certinho e eu estou utilizando o produto já há dois meses, o livro de gel junto com ele vem uma cartilha e essa cartilha é a chave do sucesso se você não aplicar é, os exercícios que a cartilha indica você não vai ter resultado então assim, o meu resultado com o livro de gel foi um resultado positivo eu tive resultado sim é, principalmente na no aumento ali da, da, de engrossar o meu pênis, então ele deu uma engrossada a mais é, o líquido de gel ele é, um, ele é um gel que ele entra dentro do, do, dos corpos da, do seu pênis e ele aumenta, entendeu? querendo ou não, ele aumenta. Então eu estava pesquisando assim: dentro do pênis ele tem um chamado corpos cavernosos que fala. Então é igual o um músculo da academia: quando você, com, quando você treina na academia, você vai treinar os seus músculos lá e os seus músculos se expandem e com a sua. A com as alimentações corretas que você come, né, com suplementos, esses suplementos vão inserir dentro dessa musculatura e ocasiona o crescimento. E o libro de gel faz isso, entendeu? Na hora ali do prazer, ali, o seu, seu pênis se enche de sangue, é a hora que aumenta os seus corpos cavernosos e o libro gel está ali atuando, é, fixando dentro desse espaço e ocasionando assim o um aumento do seu pênis, entendeu? E outra coisa que melhorou muito para mim foi. É, o meu tempo durante a relação sexual que eu passava ali 5, 10 minutinhos com a minha esposa Eu gozava já, daí tinha que terminar ali, às vezes, fazendo uma oral nela Pra ela ficar satisfeita E agora não, agora sim melhorou muito meu desempenho E durei 25, 30 minutos Se quiser que continue, continue, entendeu? E a ereção também ficou uma ereção mais potente Então assim, mudou mesmo, eu também assim Sinto mais disposto, né? Na hora que quiser vir, é só vir. Então, pra mim, valeu a pena essa correria do dia a dia. Assim, foi um produto, um custo-benefício para mim muito maior. Porque minha esposa está mais feliz, entendeu? Eu tô feliz com o meu órgão. É, eu economizei, porque eu precisava antigamente fazer cirurgia e fui, economizei muito. Então, assim, eu comprei três potes, porque, como foi indicação de um amigo. Então eu já sentia mais confiante Então eu já comprei 3 potes, cada pode dura um mês Então eu estou terminando o segundo, estou entrando para o terceiro E o meu resultado até o momento está sendo positivo Eu já fiquei uma semana sem usar para ver se meu pênis ia diminuir Se ia, ficar, se ia voltar ao normal E não voltou, está tudo tranquilo, entendeu? Então assim, por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui já com o pouco de resultado que eu tive Eles dão assim de resultados é, de 3 a 6 meses E eu com 2 meses já comecei a ter resultados Tá bem? Então pra quem tinha pouco resultado né, Tinha um pênis fino E agora já tá um pênis mais grosso, rígido Mas fica mais firme na hora da relação Então pra mim valeu muito a pena, entendeu? E o livro gel eu gostei também Que ele é um produto aprovado pela Anvisa então assim, o um produto é, sendo aprovado pela Anvisa Quer dizer que ele funciona Então o livro de gel, ele tem o selo da Anvisa Então quer dizer que é um produto que funciona mesmo Então eu gostei disso Entregou rápido Valeu muito a pena E ele é um produto 100% natural E eu quero dar uma dica para vocês não perderem dinheiro Na internet tem várias aí, pessoas aí pic Porque esse produto está sendo muito procurado né Esse boca a boca sim que está fazendo sendo Fazendo ele ser procurado mais Então assim, tem muita gente picareta na internet Muitas empresinhas de fundo de quintal Que estão pegando aí produtos químicos E falando que é líquido de gel E está vendendo no mercado livre o LX a preço mais em conta Fica alerta pessoal Compre o produto original Porque esse que é fabricado em casa não são aprovados pela Anvisa Eles falam que é, mas não é Só é uma cópia, entendeu? Então assim, você pode estar tá aplicando um produto Que pode estar tá ocasionando é, é, problema no seu órgão genital e você vai estar tá fazendo relação sexual com seu esposo, com seu companheiro, não sei, e você pode estar tá inserido dentro dele um produto químico dentro dela, né? Um produto químico que pode estar tá causando aí, sei lá, entendeu? Um, uma infecção, Deus o livre, entendeu, pessoal? Então fica esse alerta, não caia é, nesse ponto do aí, achar que o barato é, é bom. Entendeu? acho que ah, não vou economizar, acho que tá saindo bem economizando, mas o barato pode sair caro, tá ok? Então fica esse meu relato, desculpa se ficou um pouco longo, desculpa um pouco do barulho aí, eu estou fazendo esse vídeo caseiro aqui mesmo, tá ok? E se ficou, pessoal, alguma dúvida, deixa nos comentários abaixo. Vou estar tá deixando, atenção, vou estar tá deixando aqui no primeiro link o site original onde eu comprei, né? que é o site oficial da empresa. E nele tem todas as informações lá, tá? que vocês podem dar as, as dúvidas, vocês vão ver o que eu falei aí, é, tudo tem é, baseado no que eu li lá, tá ok? Então fica, o, fica aí o meu alerta e manda as dúvidas aí que a gente vai respondendo, é, vamos elaborando outros vídeos assim que der tempo, tá ok? Deus abençoe, até mais, obrigado!